Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo de DME no FIFA 20 Ultimate Team galera Seguinte, hoje a gente vai fazer um DME aqui cara, que tá valendo muito a pena Que é a garantia TOT 90+, então você vai tirar algum jogador 90 para cima de overall, tá ligado? Então esse DME aqui tá valendo muito a pena, ele tá saindo em torno de 34, 35 mil cara então não tá caro, tá bem tranquilo Por ser um TOT Então eu recomendo que você aproveite e já fazer ele, beleza? Ele tem poucos dias ainda aí, se tá não me engano são 5 dias ou 5 dias, ó, restantes Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui é, A minha escalação, galera, que eu coloquei Eu não comprei nenhum jogador, usei os jogadores do meu clube mesmo Então não comprei ninguém, beleza? Só pra vocês verem aqui, ó, o, o TOT que eu usei foi esse cara aqui que eu comprei, o Rubens Dias, que é um zagueiro Na verdade, eu só coloquei ele no meu time, eu ia fazer trade com ele Só que, cara, acabou não dando boa, tá ligado? Então, acabei não fazendo é... Bom, eu usei ele, então você pode vai precisar aqui de um jogador TOT é... Qualquer TOT que você tiver ali, cara, você pode usar aqui, beleza? ali mais ou menos aí 80 82 e 83 a classificação média que você precisa eu tô com 32 83 e 3, 3 82 cara e é 383 e 382 galera e daí um 81 e o resto 80 Bom. Você precisa do entrosamento de 30, então é só você colocar os caras, tipo, nas devidas posições, até mesmo nem precisa, dependendo ali. Se, se você fizer alguma liga de, de país, ou entrosamento, no caso, de ligas ou de país, cara, você já consegue esses 30 de entrosamento fácil, fácil. Pode ver ali que no lateral eu coloquei um goleiro, meia, entendeu? Em, em meia central eu coloquei atacante, que é o Gabriel Jesus, enfim, cara. Ali você só, tipo, remaneja, vai vendo qual vai ficando melhor e tal, pra você conseguir os 30 de entrosamento. Você precisa de 11 jogadores, classificação 82 e no mínimo um TOT, né, cara? Bom, a gente vai enviar aqui então, galera, ele, ele vai dar uma mensagem aqui, porque eu vou estar tá mexendo no meu, meu elenco lá também, vou estar tá tirando os jogadores de lá. Ó, oh, Gabriel Paulista tá lá, o Inigo Martinez e o Gabriel Jesus Eu vou mandar, depois eu arrumo o time, não tem problema Vamos ver então Beleza, mandamos lá É isso daí, garoto Bora lá, vamos fazer então Vamos abrir esse pack aqui, mano Pra ver o que que vem Bom galera, então vamos lá abrir o pacote Vamos ver o nosso TOT da, da vez Que que a gente vai tirar agora Espero que venha coisa boa, mano Espero que venha coisa boa Cara, vamos... Ó, eu vou sair, vou entrar de novo Mas antes disso, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, mano Se inscreve no canal, deixa um likezão pra ajudar a gente aí Porque é bem importante, beleza? E, cara, comenta aqui embaixo o que você tá achando desse tipo de vídeo Se você quer que eu traga esses DME, essas resoluções de DME pra vocês Beleza? Bom, se você acha, tipo, que é legal, que é bom isso pro canal Se você curte esse conteúdo, comenta aí embaixo, mano E deixa seu like Bom, vamos sair aqui de novo, cara Tinha me é dispersado Vou entrar novamente Vamos lá, então, eu só vou abrir o pacote do TOTS Beleza, ó Vamos esperar passar as luzes uma Duas Três Na quinta a gente vai Quatro Cinco abrir galera Nossa senhora Tomara que venha coisa boa, mano Tomara que venha coisa boa, velho Tomara que venha coisa boa Tomara que venha um totzinho da hora, mano Tomara Talha Tagueiro Noventa e três Garoto, gostei. Da hora esse zagueirinho aqui, ó, deixa eu ver de a serbe, deixa eu ver de qual liga que ele é, mano. Italiano, isso que é fora. Galera, então provavelmente que vai sair italiano por momento. Bom, vamos estruturar o meu time lá, vamos colocar ele lá. Eu não vou abrir. Eu tenho aqui. Galera, se vocês querem que eu faça um pack open, tipo, quando eu juntar mais ou menos uns 20 pacotes, beleza? Se vocês quiserem que eu faça um pack open aí, comenta aí embaixo nesse vídeo, beleza? Que daí, se vocês comentarem aqui, tiver bastante comentário, eu faço um pack open quando chegar uns 20 pacotes mais ou menos, beleza? Bom, deixa eu vir aqui, galera. Deixa eu ir lá no meu elenco. Eu vou ter que mexer nele aqui porque muitos jogadores saíram fora. Esse cara aqui, ó. Ele já vazou, já. Que a gente usou ele lá. Deixa eu colocar ele aqui. Mas ele não vai dar liga com ninguém, mano. Mas não tem problema. Não tem problema. É. Não tem muito o que fazer, não. Tem muito o que fazer aqui neste momento. Espero que esse tote aqui seja bom, tá ligado? Tá. Vou ter que criar mais uma vez. O elenco, mano. Que droga. Ai ai, deixa eu ver aqui. Vamos ter que criar mais um elenco aqui novamente. Season Rivals Editar escalação Acessar o de elenco Vamos lá, vamos lá Criar um novo elenco É... Acessar do zero Colocar o nome Dark FC, mano Dark FC, garoto Bom, fechou Agora sim, agora vamos lá Goleiro, vou colocar o Ariola mesmo Zagueiro, vamos colocar o toquezinho que a gente pegou Aqui vamos colocar O Albiol, né, cara Que é delay Aqui eu vou colocar um outro Tote lá. Não dá liga, mas... Vamos ver se eles jogam bem. que eu vou colocar o Eniesta. Meia direita. Vou colocar o Richarlison. Aqui eu vou colocar o Cavani, mano. Cavani. E aqui eu vou colocar o Abomeango. Fechou Meia esquerda aqui vou Colocar o Bernard mesmo Lateral esquerdo o indy né, cara É o nosso único lateral esquerdo Lateral direito, nossa, aqui A gente vai colocar o Emerson Deixa eu ver aqui quem vou colocar no banco, galera no Fernandes, que é meia também, mano. 4-4-2. Cara, eu geralmente não jogo nessa formação, cara. Mano. Eu vou trocar aqui. Vou personalizar. Tá no 4-3-3 aqui. Mais disposição, tá ligado? esquema tático Não, não é esse também. Sem centra-aventa. Se eu curto jogar pra centra-aventa. vamos lá então acho que é isso mesmo é ponta, ponta cara, também não eu não tô jogando mais com o volante apesar que o volante ele, ele ajuda bem, tá ligado mas eu não tô mais jogando com volante deixa eu ver se vai crescer sem volante isso não, com dois volantes cara. é no 433 convencional, velho. Eles aqui, eu não lembro. Ah, agora acho que sim. 433 correcional mesmo. Agora sim. Aqui acho que dá certo. o Bruno Fernandes o Fernandes tem que ficar aqui o aí, cara, agora acho que sim tá, esquerda aqui não, não tá da hora nossa ponta direita seria o Lucas mas o Lucas tá ferrado mano. então o Lucas aqui a gente no banco colocar um atacante lá o Denis Denis aqui Só por um momento É uma bosta isso Só pra Pra passar essa, tá ligado? Cara, deixa eu ver Quem mais que eu coloco aqui agora Banheiro Boa. Volante eu nem uso volante, mano. O cara aí... Pra mim nem faz diferença. Apesar que, tipo, meus caras são resistentes. Tem um bom, bom físico, tá ligado? Então é raro eles se quebrarem. Eu agora eu nem tenho mais cara assim, pra, tipo... Deixa eu ver, ó cara que são volantes aqui assim ó. Não tem nem cara mais pra deixar, tipo, no banco, cara. Aí, embaixo lá mesmo. esse cara aqui também. Tá Garvi, Martinez. Aí fechou. Bom galera, a gente tá numa classificação 86, a química tá ruim pra caramba. A gente vai ter que fazer umas, umas mudanças aqui para poder fazer uma química boa, beleza. Mas por enquanto é isso daí, cara. O tot a gente colocou aqui. É... Bom, não deu liga com ninguém, né, cara? Não deu uma boa química com ninguém. Mas é o que a gente tem por momento, beleza, família? Bom, galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like aí. Me segue nas redes sociais, estão passando aqui embaixo. Inclusive lá no Instagram, beleza? Porque lá no Instagram eu sempre tô postando vídeo. Eu vou postar uma prévia dessa premiação aqui, desse zagueiro que veio em totti, beleza, galera? E se você gostou desse vídeo, comenta aí, mano. Comenta aí, me segue lá no Instagram, manda mensagem lá pra mim. Nós troca uma ideia, se você tiver alguma... Alguma dica pra poder dar aí, enfim, pra melhorar. É muito bem-vindo, família. E se quiser também me segue lá na página games dn na página do Facebook, galera, beleza? Os links diretos estão todos na descrição aqui. Eu vou indo nessa, mas valeu, fui!